Oi pessoas, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. E como vocês já devem ter visto aí na abertura, né? Como escolher a universidade? Isso não cai na prova. Oi, oh, é. Yeah. Vamos falar hoje de escolhas para a universidade. Quando eu digo escolhas para a universidade, não é exatamente ah, o que, que eu quero fazer, o que, que eu sonho fazer. Tem alguns critérios que às vezes impedem as nossas escolhas, mas que a gente precisa levar em consideração. Então não vale só para quem vai escolher uma universidade, apesar de estar no título que nós vamos falar de universidade. Ele serve para algumas outras escolhas também na nossa vida. Né? No caso específico da universidade, a primeira coisa que eu acho absurdo é as pessoas acharem que elas precisam, precisam escolher as universidades com base no que elas pensavam quando eram crianças. A gente muda muito, então, tem algumas pessoas que fizeram várias escolhas desde a infância até a escolha da universidade, mesmo depois da universidade vão mudar de opinião. Eu, por exemplo, né? Então, assim, às vezes a gente tem sorte de escolher uma coisa quando era criança e continuar com essa vontade de fazer a faculdade, mas não precisa ser obrigatório, não é uma obrigação. Então você pode mudar várias vezes de opção até chegar na sua universidade, inclusive escolher outra universidade mesmo já fazendo ou já tendo terminado a universidade. Segundo ponto é, você tem condição de pagar a sua universidade ou de ir embora? Essa é uma coisa que precisa ser pensada por você. Né? No meu caso, por exemplo, eu não tinha condição de pagar a universidade, então é, eu tinha uma imposição da minha mãe, eu tinha que fazer faculdade federal, a princípio era federal, né? então eu tinha que saber se eu ia fazer aqui ou se eu precisava se eu ia para fora, né? se eu tinha como ir para outra cidade fazer. Então isso é preciso também ser pensado, porque às vezes a gente se prepara tanto para fazer o vestibular e chega e percebe que não tem como fazer, eu acabo escolhendo um curso que não tinha vontade de, de fazer, né? não, não, não se identifica com esse curso, mas considerar se você tem condição de manter o curso é mais importante do que propriamente só escolher um curso. Se for em outra cidade, aí a gente pode olhar em outras características, não precisa ser uma universidade paga, mesmo pública, você vai ter um gasto que você vai precisar considerar. E aí eu tenho algumas sugestões que você pode verificar para facilitar na sua escolha. Nessa universidade, por exemplo, tem restaurante universitário que normalmente os preços são bastante acessíveis para estudantes. Né? É, se essa universidade tem residência universitária, que a é residência é gratuita se você não conhece, então tem o um processo de seleção, não é qualquer pessoa que pode participar, mas você pode tentar caso você não tenha condição de bancar ou esteja difícil sustentar todos esses gastos que a gente te, acaba tendo quando precisa. Aí para outra cidade, né? Se tem hospital universitário, então algumas universidades oferecem várias coisas e apoios, tipos de apoios, né? Para esses estudantes que estão vindo pra, de fora para poder estudar. E é importante você verificar se a universidade que você está escolhendo tem essas características. Outro detalhe para você que vai escolher se quer escolher para ir, ir para fora é como ir. Não importa aí se é pública ou privada, você tem que saber como é que você vai. Você tem é uma casa para ficar, você tem dinheiro para pagar esse aluguel inicialmente, porque na residência universitária é possível que você não entre logo no primeiro semestre, por exemplo. Então você tem que considerar essas questões. Né? Ah, mas eu vou trabalhar enquanto estudo, certo? Mas você tem um período até achar um emprego. né Você precisa conversar, por exemplo, se você for uma pessoa que ainda depende dos seus pais, você precisa conversar com eles. Infelizmente, se eles não quiserem que você é, mude de cidade, se você não trabalha e não tem condição, é muito difícil que você consiga fazer isso, porque afinal de contas, como é que você vai fazer essa transição? Dá para fazer? É algo que você precisa também pensar na escolha da sua universidade. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Eu não tenho a intenção nenhuma de fazer vocês desanimarem se desestimularem novas escolhas de vocês, independente se elas forem faculdade ou mudar de cidade para um emprego melhor, enfim, qualquer coisa assim. É que tem detalhes que a gente precisa pensar e que às vezes não são falados para nós, em especial quando nós estamos fazendo algum tipo de curso, por exemplo, para passar no vestibular, esses detalhes eles não são pensados. E eu conheço várias pessoas que inclusive passaram no vestibular e não chegaram a cursar porque não levaram esses fatores em consideração. Então, como tudo que eu disse para vocês aqui tem a ver com o que não cai na prova, eu preciso desses detalhes para poder passar no vestibular e garantir aquilo que eu desejava, que é fazer a minha universidade. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, que tenha sido esclarecedor. Se tiverem mais dicas do que você deve pensar para esse tipo de escolha, comenta aqui, né, se eu esqueci de alguma, se eu não coloquei nesse vídeo alguma, sendo importante. Inclusive, se eu lembrar de outras que podem ajudar, eu também vou comentar e a gente vai conversando e vai se curtindo e vai se amando. Então, já sabe, curte, compartilha com quem você conhece. Beijo, pessoas, boa semana para vocês e até mais. Tchauzinho! Isso não cai na prova. O oh, yeah.